Bem, boa tarde a todos. Nós vamos dar início, então, aos procedimentos de qualificação de doutorado do aluno Geraldo Magela Fernandes. Então, sejam todos bem-vindos a essa sessão pública de defesa, então, de qualificação de doutorado. Ah, o Geraldo é aluno do programa de pós-graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, está no, cursando o quarto semestre e, como determinam então as nossas regras, ele qualifica agora até o quarto semestre. Ah, a tese de doutorado que o Geraldo desenvolve tem o título de Análise de desfechos clínicos em recém-nascidos filhos de gestantes expostas ao SARS-CoV-2. Então, para dar início aqui, ah, eu vou ler as formalidades para os procedimentos básicos ah, de apresentação de qualificação de tese de doutorado. Então, a sessão pública de defesa de qualificação de doutorado inclui 50 minutos de apresentação formal do trabalho científico, seguida de arguição pelos membros da comissão examinadora, de até 30 minutos para cada examinador tendo o candidato até 30 minutos para a defesa de cada arguição, Por decisão conjunta do candidato e dos examinadores, pode ser usado o diálogo pelo prazo de até 60 minutos, com respostas dadas imediatamente após cada pergunta. A cada exame de qualificação, o aluno será aprovado ou reprovado. A, a não aprovação nesse exame de qualificação importará no desligamento do aluno do programa de pós-graduação. As decisões dessa comissão examinadora, elas serão tomadas por maioria simples de votos, cabendo recurso ao conselho de ensino, pesquisa e extensão somente por vícios de forma. Então, para dar início a esse procedimento... Eu vou então a, compor a banca, né? essa banca é, ela é composta por mim, meu nome é Elícia Maria Henrique da Mota, eu sou médica reumatologista, orientadora do programa de pós-graduação em ciências médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, orientadora também do programa de patologia molecular da mesma faculdade e sou orientadora da tese de doutorado do Geraldo. Temos na nossa banca também a professora Marta Davi Rocha de Moura. A professora Marta é médica neonatologista do Hospital Materno Infantil de Brasília, tem mestrado em ginecologia, obstetrícia e mastologia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, doutorado em ciências da saúde pelo unb e atual diretora da Escola Superior de Ciências da Saúde. Seja muito bem-vinda, professora Marta. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Acho que o seu microfone está fechado, professora. Marta, por favor, clica. Isso. Pronto, agora ativou, Marta. muito obrigada por a presença, depois a gente vai chamar, então, para depois a apresentação uh, do Geraldo. E temos também a professora Juliana Maseu, a professora a Juliana Forte Mazeu de Araújo, é professora aqui de Genética Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília e entra aqui na qualificação como nosso avaliador interno, nosso membro interno da, da faculdade, a professora Marta como o membro externo. Ah, temos como suplente a professora doutora Carmen Lívia Maria de Silva Martins, a professora Carmen é professora da área de Inicial NB e do curso de Medicina da UCB, a ah, é Pediatra do Hospital da Criança de Brasília e Pediatra da, da DF Então, muito obrigada a todos por sua participação é, e depois eu vou chamar individualmente cada uma das professoras, mas agora nós vamos dar início é, com a apresentação do candidato. Então, Geraldo, você tem agora 50 minutos uh, cronometrados para a sua apresentação. Depois, então, nós vamos dar início à arguição. Então, boa sorte. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Queria agradecer às as, as membros da banca também de estarem aqui contribuindo com, com o nosso trabalho. O título do trabalho é Análise de Desfechos Clínicos em Recém-Nascidos Filhos de Gestantes Expostas ao SARS-CoV-2 durante a gestação. Né? É, a apresentação ela foi dividida em sete momentos. O primeiro momento é a introdução, depois a gente vai fazer a justificativa do trabalho, eu vou apresentar os objetivos, a metodologia, os resultados parciais que temos até agora a conclusão do que conseguimos produzir até agora e as perspectivas. É, Para a gente contextualizar o assunto, né, nós vamos falar aqui de um processo de, de estudo sobre os efeitos da Covid-19 na gestante, né, é, quais seriam os desfechos nos recém-nascidos dessas mulheres que foram infectadas durante a gestação. Né? Então, a Organização Mundial de Saúde começou a falar para gente de COVID né, no início no, no início de 2020 né, os primeiros casos surgiram no final de 2019 na China né, e em 2020 em março de 2020 foi denominado como pandemia né. desde os primeiros casos da doença lá na China a comunidade tem tem descrito a sua história e evolução em diversas perspectivas mas ainda várias situações sem resposta né. Sobre o método de infecção, né, nós temos que o SARS-CoV-2 ele é transmitido principalmente por gotículas respiratórias como uma via de transmissão fecal oral também possível. Né? A fisiopatologia da infecção com o SARS-CoV-2 evolui com respostas inflamatórias agressivas relacionadas principalmente a danos de vias aéreas. Né? E a gente sabe também que a grande liberação de citocinas pelo sistema imunológico em resposta à infecção viral ou infecções secundárias, pode resultar numa tempestade de citocinas e sintomas de sepsi, que são a causa de morte de 28% dos casos de covid-19. É, passando um pouco para a pediatria, até chegar lá nos nossos bebês, as crianças são tão propensas quanto os adultos a se infectarem com o vírus, mas têm menos sintomas e menos doenças graves. As crianças raramente precisavam de internação em unidades de terapia intensiva, cerca de 3%. E até o momento, apenas um pequeno número de mortes foi relatado em crianças em todo o mundo, né, quando a gente faz uma comparação em relação à população adulta. E aí, chegando um pouco nos nossos bebês, recém-nascidos, filhos das gestantes que foram infectadas no período da gravidez a possibilidade de transmissão vertical ainda não é um consenso. Né? Tem estudos, por exemplo, uma série de 10 casos na China, em fevereiro de 2020, descreveu que nenhum recém-nascido apresentou teste positivo para Sars-CoV-2 em suave de nasofaringe, mas destacou algumas alterações clínicas precoces, como dispneia febre trombocitopenia, acompanhado de alteração de função hepática. Não foram observadas é, é, evidências de, de transmissão vertical quando você faz uma análise de tecido placentário, no sangue do cordão umbilical, no líquido amniótico, no suave de orofaringe dos recém-nascidos e no leite materno. Né? E nenhuma alteração clínica significativa nos recém-nascidos foi observada. Por outro lado, tem um outro estudo também lá da China, dos primeiros casos, que já sugere a transmissão vertical. Neste estudo, todos nasceram de parte cesariana, foram separados das mães, e três recém-nascidos apresentaram PCR positivo em suave de nasofaringe e anal. Os três apresentaram pneumonia, dois necessitaram de ventilação mecânica, e um apresentou linfopenia. Teve também um outro estudo com seis recém-nascidos que também sugere a possibilidade de transmissão vertical, né? Demonstrou higiene específica em dois pacientes, interleucina 6 em todos, mas não demonstrou RNA viral no sangue e no suave de nasofaringe. É... E aí, assim, essas gestantes, no processo que estão no, de tempestade de citocinas, né? o que, que pode causar alféter ao recém-nascido, no caso da Covid-19. E isso é uma história ainda que a gente precisa descrever. Né? Esses efeitos a, me... a curto, médio e longo prazo, nos recém-nascidos, a gente ainda não tem uma resposta tão clara em relação a isso. Né? Em muitos recém-nascidos, tanto a termo quanto pré-termo, o processo inflamatório materno pode estar relacionado com morte e diferenciação celular, Causando lesões de células neuronais permanentes que podem levar a situações como paralisia cerebral, epilepsia e limitações cognitivas e sensoriais. E isso foi evidenciado para outras patologias. Né? Para a Covid-19, a gente ainda não tem uma definição concreta sobre isso. Então, qual o motivo da gente fazer esse trabalho? Qual é a justificativa disso? Né? A infecção pelo Sars-CoV-2 durante a gestação abre um espectro de possibilidade de pesquisa quanto aos efeitos na saúde do recém-nascido e seu impacto ao longo da vida. Né? A descrição das consequências da infecção no período neonatal e a investigação dos mecanismos subjacentes também podem propiciar um melhor entendimento da doença e propiciar evidência para o melhor cuidado e tratamento baseado em achados científicos. Além disso, diante de uma pandemia que paralisou a economia mundial, é perspectiva o um anseio de pesquisadores e de toda a população num processo de cooperação mútua na busca de respostas para essas questões. Então, assim, a gente já tem até algumas respostas a curto prazo, mas a médio e longo prazo a gente ainda não tem. Né? Os, bebês tão... Os bebês que foram nascidos durante a pandemia estão completando dois anos de vida agora. Né? Então a gente tem muita coisa para a gente saber se vai acontecer a longo prazo Então qual é o objetivo do nosso trabalho? O objetivo primário é identificar os efeitos da infecção por Sars-CoV-2 no período neonatal Até seis meses de vida entre filhos de mães expostas à infecção pelo Sars-CoV-2 durante a gestação né? E os objetivos secundários a gente vai descrever a época de infecção das gestantes que foram incluídas no estudo, descrever a gravidade das gestantes incluídas no estudo pelo critério da Organização Mundial de Saúde, avaliar o efeito da COVID-19 materna nos indicadores de morbidade neonatal precoce, descrever o efeito da COVID-19 materna nos indicadores de avaliação do sucesso do aleitamento materno nos primeiros seis meses de vida, Descrever o efeito da COVID-19 materna nos indicadores de crescimento somático dos recém-nascidos até os primeiros seis meses de vida. Descrever também o efeito no desenvolvimento somático dos recém-nascidos nos primeiros seis meses de vida. Comparar os efeitos neonatais de acordo com o período de infecção da gestante, primeiro, segundo, terceiro trimestre, ou no momento do parto, que no estudo a gente denominou como agudo e comparar os desfechos neonatais de acordo com a gravidade da infecção da gestante. Tá? Então, aqui a gente tem os nossos objetivos primário e secundários. A metodologia. né? Então, o um estudo que, é, que eu estou apresentando aqui agora a vocês, ele é uma parte de um grande estudo. Né? Então, nós temos esse estudo dividido em dois braços, que é o braço pregnant e o braço born. né? Este estudo está incluído no estudo mais amplo, que é o Proudest, né? Eu coloquei até para vocês aqui a nossa, a nossa lupa, né? E no estudo pregnant, quem tiver a oportunidade de assistir daqui uns dias vai ver os resultados preliminares da, da minha colega, a doutora Lisandra, e no estudo born temos eu e mais dois colegas estudantes, Estudando, né? Então, assim, os efeitos a, a, a um prazo maior de vida chegarão aqui para a gente também discutir e evoluir. Né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês até os seis meses de vida da parte do estudo que está tá inserida no Proudish. O desenho do estudo é um estudo de coortes, prospectivo, comparativo e analítico refere-se ao acompanhamento de recém-nascidos filhos de mulheres expostas à infecção pelo Sars-CoV-2 durante a gestação. Como mostra aqui na figura, é um estudo que está sendo realizado no Hospital Universitário de Brasília e no Hospital Regional da Asa Norte. Por que que foi escolhido o Agarram? O Agarram foi escolhido porque ele foi o centro de referência de assistência às gestantes com o Covid e que tinham é, intercorrências Durante a gestação né? Então, as gestantes com Covid Durante muito tempo da pandemia a, Dos hospitais públicos Aqui em Brasília Apenas o agarran estava recebendo Essas pacientes né? Então a gente fez essa parceria com o agarrante Em que logo após o nascimento Dessas crianças, logo depois que elas estivessem Alta, elas seriam acompanhadas Pelo nosso estudo também né? Então, para pegar os bebês da época do nascimento até completarem seis meses de estudo, no estudo, vai, vai pegar de junho de 2020 a junho de 2022. Os critérios de inclusão né, é, são, foram incluídos. Recém-nascidos expostos, né que tiveram a comprovação de infecção materna pelo Sars-CoV-2 durante a gestação. E os critérios de exclusão, nós temos recém-nascidos expostos com indícios ou confirmação de síndromes genéticas, suspeita ou confirmação de outras infecções congênitas, é, como toxoplasmose sífilis, rubéola, ex citomegalovírus, chagas e zika, impossibilidade de acompanhamento, né, e até os seis meses de vida, e recém-nascidos não expostos, sem comprovação de infecção, no período gestacional ou neonatal. A metodologia, né? Nós criamos no, no HB um ambulatório de segmento, né? Que esses bebês têm as consultas de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde, né? E, e a gente coletou os dados tanto do nascimento, né? Lá no Agarram e também dos bebês cujas mães tiveram infecção em outros períodos da gestação sem ser agudo e tiveram os bebês no HUB, né? Então, lá nós pegamos os dados antropométricos dessas crianças, classificação de acordo com a idade gestacional, o boletim de Silva Anderson, que é referente ao padrão respiratório na primeira hora de vida, né? APGAR de primeiro e quinto minuto, e necessidade de fototerapia e tempo de permanência hospitalar. Né? E a partir desses dados, a gente teria condição de avaliar algumas comorbidades neonatais, como baixo peso ao nascer, microcefalia, incidência de desconforto respiratório ao nascer, o grau de gravidade, né? taxa de recém-nascido com necessidade de reanimação e as condições de nascimento. É... A gente também, durante o, as consultas ambulatoriais, né, a gente avaliou a incidência de alterações nos testes de triagem, né. O teste de triagem neonatal foi coletado o teste do pezinho, né, mas o resultado do teste do pezinho sai em torno de três a quatro semanas, então nós resgastamos no ambulatório. Emissões autoacústicas, que era realizado no, no, no, na maternidade, que o bebê nasceu, reflexo vermelho e oximetria de pulso, né. Aí a gente averigou a taxa de sucesso do aleitamento materno exclusivo lá na alta hospitalar né? E fizemos o acompanhamento das crianças, além dos dados clínicos que nós coletamos durante as consultas, a gente fez o acompanhamento para análise de neurodesenvolvimento. E aí nós aplicamos duas escalas, né? Para avaliação motora e comportamental adaptativo. Então a gente aplicou é, uma escala de... de, de de avaliação de desenvolvimento, que é a escala de Breselton, conhecida como NBAS, e de, é, isso a gente fez na primeira consulta, né, quando os bebês tinham menos de 28 dias de vida, é uma escala específica para avaliação de neurodesenvolvimento no período neonatal, e usamos também a escala é, Bailey 3, a escala Bailey 3, né? escala Bailey 3 é, uma, é uma escala que é muito utilizada na avaliação de crescimento e desenvolvimento de crianças, né? E aí a gente fez a avaliação Com um, três, seis meses né? E aí esses bebês A partir de seis meses Continuam com a avaliação trimestral né? é... A gente tem uma equipe De terapeutas ocupacionais Que trabalham conosco no ambulatório né? E essa equipe de terapeutas Ocupacionais que aplicam a escala D, Bailey, né? que eles chegam Também na... Nos primeiros, de... no que eles são avaliados nos mesmos dias da consulta pediátrica. Né? A gente também tem uma equipe de, de neuropsicologia que fez a aplicação da escala NBAS né, no período neonatal. A análise estatística dos resultados parciais, ela foi feita no SPSS, a gente adotou uma significância de 5%, as variáveis qualitativas foram associadas quanto ao período de diagnóstico materno e ao grau de gravidade da gestante no momento do diagnóstico de infecção pelo SOSCAL-2, pelo método do teste aqui quadrado de Pearson, utilizando simulação de Monte Carlo quando necessário. Né? As variáveis APGAR de primeiro e quinto minuto foram associadas por meio de teste não paramétrico, né, o Kruskal-Wallis, tendo em vista que são variáveis ordinais. As variáveis quantitativas foram comparadas quanto o período de diagnóstico materno e o grau de gravidade das distantes no momento do diagnóstico por meio da análise de variâncias, já que elas apresentaram distribuição aproximadamente normal pelo teste de, de kolmogorov smirnov e análise dos gráficos QQ plot né? Foi utilizado o teste de Levene para a igualdade das variâncias da, e o teste pós hoc de Tucker, para comparação aos pares, quanto a análise de variância apresentou resultados significativamente significativos, estatisticamente significativos. joia né? Então, aqui na, na figura, é, eu mostro para vocês como que vai ser apresentado estes dados nos resultados parciais do estudo. A primeira parte vai ser uma análise de associação a considerar o período de infecção materna, primeiro, segundo, terceiro trimestre ou agudo. Né? Na parte 2, análise de associação a considerar o grau de gravidade da infecção pelo SARS-CoV-2, que aí a gente vai, vai fazer a classificação em não grave, grave e crítica, de acordo com a classificação da OMS, e a análise longitudinal dos dados. Então, nessa primeira tabela, né, a gente vai fazer uma análise dos desfechos clínicos iniciais desses, desses recém-nascidos, né, baseados no primeiro, segundo e terceiro trimestre e quadro agudo, baseado no período do diagnóstico da mãe. Né? Esses dados, o que, é que mostraram para a gente de significância? A gente tem aqui que a gravidade da mãe, né, ela foi significativa, em relação ao, ao período de infecção da mãe, né, que era o um resultado bem esperado. Né? Então, as mães que tiveram o um diagnóstico agudo né, foram é, significativamente mais críticas e graves. Né? A questão do sexo não teve diferença entre o sexo masculino e o feminino. A classificação da idade gestacional. A gente tem que nos quadros agudos eu tinha proporcionalmente mais pacientes pré-termo, né? então a prematuridade foi mais evidente nos quadros agudos, né? é, não teve significância na classificação de peso para a idade estacional. Nos outros dados, também em relação ao período de infecção, a gente não, apresentou, não encontrou significância estatística. Né? em relação ao destino dos pacientes, quem foi para o alojamento conjunto, quem foi para o né a fototerapia, quem teve necessidade ou não de, de fototerapia, não houve diferença nos grupos, nem nos testes de nos testes de, de triagem neonatal realizados na maternidade. E também não teve alteração no tipo de aleitamento materno-hospitalar, né? A gente tem aqui uma uma uma, uma relação marginal aqui, né, 0.087, né? Que aí a gente poderia ter, observar uma tendência de que o, o, os quadros agudos têm uma uma uma, uma taxa de alentamento materno exclusivo menor, né? Mas não, não teve significância estatística. Outra parte dos resultados parciais em relação ao APGA também não teve operação em nenhum dos grupos relacionados ao, tempo, ao período de infecção materna. Né? Quando a gente vai fazer a avaliação destes bebês mais sequencial, né, da parte que a gente está avaliando lá no ambulatório, já, já saindo da maternidade, né, a gente observa o seguinte, que os bebês com quadro agudo e de terceiro trimestre, eles apresentaram taxa de sucesso do aleitamento materno exclusivo no primeiro mês inferiores, né? Então, os quadros críticos, né? Eles acabaram tendo uma tendência a ter menos sucesso no aleitamento materno do que os outros quadros. Em relação ao crescimento, né? De peso, estatura, não teve diferença, né? nem no primeiro mês nem no sexto mês passando aqui para a idade estacional né a idade estacional não houve aqui já na, nas variáveis quantitativas né não houve alteração em relação à idade estacional nem ao boletim de Silvia Anderson né mas o tempo de internação em dias a gente teve né então, a gente tem uma tendência que os bebês do quadro agudo né, e infecção do terceiro trimestre tiveram uma tendência maior de, de ficar mais tempo internado na maternidade. Né? A dosagem de 17 de progesterona que pode ser, pode ser correlacionada como um fator de estresse, né, ela também não teve alteração significante né, relacionada a ao período de infecção materna. Né? Agora, relacionado à avaliação de, de crescimento desses bebês, né? então a gente tem os Z-score da consulta de primeiro mês, para peso, estatura, perímetro cefálico e índice de massa corporal. Também a gente não teve alteração significativa quando a gente correlaciona aos períodos de infecção materna. E nem quando a gente fez essa avaliação no sexto mês, né, tanto para peso, estatura, perímetro cefálico, índice de massa corporal. Também não houve alteração significativa destes dados. Agora a gente passa, que eu apresento aqui para vocês, é, os resultados das escalas de desenvolvimento. Né? Se teve ou não alguma alteração Relacionada ao período de infecção materna, né? Então, da escala Bailey, né? a escala Bailey ela é dividida em três partes, cognitivo, linguagem e motor, também não houve alteração, né? Nem nos três meses de vida e nem nos seis meses de vida, tá? A gente tem aqui, ó, quando a gente vê na Bailey seis meses, uma... uma uma associação marginal também, né, é 0056, né, então, por pouco não teve significância estatística baseada nos parâmetros que a gente adotou para o estudo. A escala de, a escala de Bass, né, que é a avaliação no período neonatal, a gente teve uma alteração significativa, né, os bebês com quadro agudo, tinham os critérios de avaliação de interação social menores significativamente em relação aos infectados nos outros períodos. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma avaliação, seria aquela parte da segunda parte, né, dos, da apresentação dos resultados, baseado no critério de gravidade materna. Né? Aí no critério de gravidade materna, a gente tem aqui o seguinte, que os bebês é, que foram classificados como, para as mães que tiveram a situação de, de idade de gravidade considerada crítica, né, essas mães, elas tiveram é, maior incidência de prematuridade, né, então, o grau de gravidade materna foi relacionado com o grau de prematuridade desses bebês, né. É... A classificação de peso e idade estacional... Eita, peraí. Eu tenho aqui também uma relação né, em que eu vou ter mais bebês GIG né, nos, bebê, nos filhos de gestantes críticas. foi né? Um dado aí que foi interessante da gente começar a discutir por que isso aconteceu, né? por que que na crítica teve mais bebês é, GIG, né? O destino desses bebês, entre alojamento conjunto e UTI neonatal, a gente tem também uma porção maior dos pacientes de, de, de classificação crítica, né, uma maior necessidade de UTI, também significativa. Em relação aos, aos testes de triagem neonatal e à necessidade de fototerapia, não houve alteração entre os grupos, né? Mas o aleitamento materno na alta também foi altamente significativo de que os bebês, filhos de mães que tiveram quadro crítico também tiveram uma taxa de sucesso menor no aleitamento materno. Em relação à gravidade da mãe, o Alpiger também não apresentou alteração, né? como no período de infecção neonatal também não apresentou. É, dos dados antropométricos deste bebê, a gente tem de crescimento, de peso, estatura e, e, e comprimento no primeiro mês né, do perímetro cefálico aqui. É, nós tivemos, não tivemos relação com a significância estatística, mas o tipo de aleitamento materno na primeira, na, no primeiro mês de vida também manteve aquele padrão da alta hospitalar, né? era uma quantidade significativamente menor nos, nos bebês filhos de mães com quadro crítico. Em relação ao peso e estatura no sexto mês, também não houve alteração significativa de acordo com a gravidade da mãe. Continuando aqui na avaliação dos dados quantitativos, né, a gente tem que a idade gestacional é, eu tenho um quadro, a idade gestacional dos pacientes críticos foi mais baixa, né? E isso foi significativo. O tempo de internação né, dos pacientes críticos também foi mais alta, né? E a gente tem um dado aqui interessante, que é a dosagem de 17 hidroxiprogesterona, que pode ser considerado um marcador de estresse, foi significativamente mais elevada nas pacientes com quadros graves. Muito bem, em relação aos dados antropométricos né, das consultas de primeiro e de sexto mês, também não houve alteração. Né? Ficou, nenhum apresentou significância estatística nem marginal. Também no sexto mês né, da, da avaliação dos dados antropométricos, também não houve alteração. Né? A gente tem aqui os dados né, e não houve significância estatística nem marginal também. Agora, em relação à avaliação com os testes de desenvolvimento, o que, que a gente tem? A gente tem aqui na Bayley a parte cognitiva de três meses, a gente tem uma, uma, uma significância, né, mostrando que os bebês cujas mães tiveram quadros críticos, né, eles apresentavam uma pontuação menor na Bayley. Quanto menor a pontuação, é, mais grave é a situação. Né? Menos, menos sucesso no teste essa criança teve. Né? Então a gente tem aqui Na avaliação de linguagem e motor Não teve alteração E nem na avaliação dos seis meses Nenhum teve alteração né? Na avaliação da escala de, Da escala N-BAS né? Nos sub-itens avaliados é, Isoladamente Não teve é, alteração significativa Mas quando a gente faz a N base total, a pontuação total destes bebês, a gente tem uma pontuação bem menor nos pacientes com quadros filhos de mães que tiveram quadros críticos. E essa aqui é a terceira fase da apresentação dos resultados parciais. Né, a gente tem aqui uma avaliação longitudinal. Né? Então vou destacar as que tiveram significância estatística. Usei score de peso. Né, que esses bebês, é, do primeiro para o sexto mês, houve um aumento significativo, né? então eles passaram de uma média de menos 0,67 para menos 0,21. Né? É, a gente tem o Z-score de estatura, não teve significância, o Z-score de perímetro cefálico também não teve, e a gente tem do IMC, né, que aí até cola lá com, com do, o do peso. Né, houve um aumento significativo. Né, e da PELI de três meses, da Bayley de três meses, o cognitivo para o, de três meses para o de seis meses. Né, a gente vê que houve uma queda com seis meses. Né, e aí vai abrir várias discussões para isso. Né. Muito bem, o que, que a gente conclui do trabalho até agora? Essa foto aí somos eu e o Felipe lá no, na, na, lá no ambulatório. Então a gente pode observar que o período de infecção e a gravidade da gestante podem estar relacionados com desfechos negativos relacionados à amamentação e ao desenvolvimento infantil. As gestantes infectadas no terceiro trimestre ou no momento do parto apresentaram quadros mais graves e seus filhos apresentaram desenvolvimento inferior na avaliação de desenvolvimento e índices inferiores de aleitamento materno perna exclusiva. Quais são as perspectivas agora do estudo, da pesquisa? Né? Então, essa análise estatística que eu apresentei foi uma análise estatística exploratória, preliminar. Então, a gente tem a ideia de ampliar a análise estatística com outras variáveis do banco de, do, do banco de dados do estudo Praudest. Né? e a gente estabeleceu recentemente uma parceria com o um Grupo de Pesquisa em Inteligência Artificial e Ciência de Dados, né? com o Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Né? Então, eles estão fazendo uma análise desses dados, né? e dentro de 15 dias a gente deve ter uma reunião que eles vão trazer as primeiras análises para a gente. Né? Então, a gente vai ampliar bastante essa avaliação estatística. Né? A gente tem uma parceria com a Fiocruz de Belo Horizonte, que vai fazer uma análise das citocinas inflamatórias e de materiais biológicos é, coletados no, no, no decorrer do estudo. Né? Então, a gente vai ter dados da gestante, a gente vai ter análise de, de citocinas também do período periparto, que a gente coletou sangue da mãe, é, sangue do cordão umbilical, análise de material placentário e também de crianças com seis meses de vida. Né? então a gente já mandou esse material para a Fiocruz a gente já conseguiu financiamento dos, dos kits né? e aí a gente vai fazer análise de citocinas inflamatórias desses bebês também e das gestantes a gente tem uma parceria também com a Universidade de Kaiserlautern na Alemanha em que eles estão fazendo análise de proteínas no líquido materno né? é... e aí a gente tem a perspectiva de escrever um artigo para a revista Maternal and Child Nutrition, para o segundo semestre agora, para a gente é, descrever os resultados dos objetivos relacionados aos desfechos maternos. A perspectiva é defender a tese até o final desse ano. né A gente já publicou um artigo, que é o artigo protocolo da pesquisa, né que, que foi publicada no... no, no nessa revista que eu apresento aqui para vocês, Jamir, Tamir é, research protocol. E a gente tem um outro artigo aceito para publicação, né, que é Cerebral Fluid Analysis of Pregnant Women at Early Stages, né, que também já foi aceito para publicação nessa revista Taiwanesa aqui, tá certo? Pessoal, era isso. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, essa foto aqui no final, também de um pacientinho nosso lá, todas as fotos que aparecem os pacientes, as mães autorizaram, então também lá no ambulatório, tá certo? Obrigada a todos. Obrigada, Geraldo, por ter sido cumprido pontualmente aqui, na verdade até sobrou um tempinho aqui da apresentação, né, pela apresentação maravilhosa, muito clara e por, pelo registro fotográfico, né, interessante, a gente raramente ver registro fotográfico da pesquisa em andamento, a gente está fazendo agora, preparando a jornada dos 50 anos do HUB, e a gente precisa de fotografias dos processos, né, da pesquisa, e raramente a gente tem, muito, muito interessante a gente ter esse registro todo. Bem, agora eu vou convocar, então, a banca, né, para nós ouvirmos, é, sugestões para a gente aprimorar, lembrando aqui, sobretudo para a professora Marta, né, que a professora Juliana já é do programa, a professora Marta, que a qualificação do nosso programa, ela acontece na metade do período a, que o aluno tem, né, o doutorado são até oito semestres, é, até quatro anos, e na metade, até o quarto semestre, o aluno deve mostrar é aquilo que ele tem até o momento. É, muitas vezes o aluno na qualificação ele não tem um resultado completo, ele tem assim o começo de uma coleta, né? É, e não, não é necessário que ele tenha os resultados, não é como é em outras universidades, em outros programas, uma pré-defesa, né? a nossa qualificação, tanto que é, a senhora viu, a gente recebe um, a, o documento, é um documento bem sucinto, porque o objetivo é ver como está o andamento do projeto, se o aluno está indo no rumo certo, né? Não é ainda a pré-defesa. Então, a defesa é que terá o um documento com aquele formato característico e tá. tal. É, por acaso, o Geraldo ele já tem material, na verdade, para a defesa. É, a gente, como ele apresentou, ele já temos uh, os resultados aí, a gente, como ele colocou nas perspectivas, temos várias parcerias em andamento, mas é, é possível que a gente defenda até antes que algumas dessas sub-ramos aí, desses estudos, tenham evoluído. Então, eu vou pedir, agora eu vou começar, é, como a professora Juliana é da casa, eu vou começar com a professora Marta, que é a professora convidada para fazer suas considerações, professora Marta. É, em primeiro lugar, muitíssimo obrigada por aceitar estar conosco. É, Geraldo está muito feliz por seu aceito, porque vocês têm uma relação aí de longa data, e nós é, aguardamos as suas contribuições aqui. Nós temos uma hora para esse diálogo de vocês, então é, a senhora pode ficar à vontade para falar os seus ah, 30 minutos, depois o Geraldo faz as suas considerações, ou o que a gente geralmente usa que é essa via do diálogo, tá? Mas fique à vontade, nós estamos ansiosos aqui por ouvir suas contribuições. Então, obrigada. Oi, oh, Geraldo, muito para, parabéns primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E é muito bom ver o quanto você cresceu do ponto de vista acadêmico, desde quando chegou como residente lá no Aramira. Fiquei muito feliz, o tema é, sim, simplesmente é, é extremamente envolvente, não tem nem como não. Viver não falar da oportunidade de estar lendo sobre o tema, e o quanto isso é, é interessante para nós, anacologistas, tentar entender como é que os nossos bebês estão aí é, sofrendo com essa pandemia e tentar encontrar respostas. né? É, vi que a sua apresentação foi muito tranquila, você mostrou muitos dados, como a professora Alice colocou, você já tem posição de defesa com, a, com os dados que estão apresentados. É, várias ações que são, com certeza, vão agradecer ainda mais o seu, seu estudo e a sua tese. Eu fiz algumas a, sugestões de anotação que eu vou enviar para você, referentes ao texto, que é basicamente, pontualmente, algumas colocações sobre a distribuição do, do, da, do que você está propondo aqui como artigo. Eu fiquei com algumas dúvidas e eu gostaria, então, de colocar para você. É, eu senti falta de uma descrição, qual, é, como você subclassificou no texto, né? As pacientes que eram graves e as críticas. Quando você fala na apresentação, a gente até consegue entender com clareza quem era a paciente grave, como ela como era a paciente crítico, mas eu acho que vale a pena durante o tempo você explicar como foi essa classificação. E aí, que são duas unidades diferentes, né, o HRAM e o HLB, pode ser que, pode gerar alguma dúvida, né, em se um hospital foi classificado de um jeito ou de outro, então, é, eu acho que é pertinente você ter esse cuidado na diferença, nessa apresentação da gravidade matéria. É, o, no, na sua metodologia, deixa eu só, só pensar e lembro, quando você apresentava, eu fui é, lendo junto durante o texto para checar as minhas anotações. Ah, no, no, na apresentação do seu, do seu, do seu objetivo é, primário, eu acho que você faz mais do que identificar. Acho que você faz uma análise, de, talvez, em assim, termos Colocado como só identificar os efeitos, a está fazendo uma análise de como é que esses bebês evoluíram. Então, eu, eu, a minha sugestão, talvez nesse momento, fosse trocar é, essa nomeação aí seu objetivo principal. Uh, nos objetivos é, os objetivos secundários, também amplos, uh, eu, eu, assim, quando a gente coloca muitos objetivos secundários, mais trabalho você vai ter no um final da sua discussão, porque você vai ter que colocar todos, discutir todos antes pontualmente para que os seus resultados foram capazes de responder tudo aquilo que você está propondo. Eu entendo que a tese é uma coisa bem mais ampla e você vai ter espaço para isso, mas a minha sugestão é que, como você tá, vai se dividir em vários artigos, né, vários pontos da pesquisa, talvez diminuir um pouco desses secundários, dos artigos que você for apresentar. É, é, quando você é, fez a sua explanação, deu, ficou mais claro para mim, mas quando eu li, eu não tipo, caramba, eu o objetivo, ele vai ficar, vai ter trabalho aqui, <risos> depois fica tudo na discussão. Mas fica mais fácil, né? A gente fala que falar é muito mais fácil que escrever, né? Então, durante as apresentações orais, fico mais tranquilo. É... Na sua. Na, na questão, é, eu, eu fiquei com a dúvida, talvez você possa até tirar depois, com o seu, quem, o estatístico que vai estar tá analisando, né, é, os seus dados, e já fez uma análise bem interessante, achei que poderia, na análise estatística, no entanto, eu tenho aqui o 4 por 5, você coloca assim, as variáveis qualitativas foram associadas com o período de diagnóstico, Aí, só acho que vale a pena botar as suas variáveis qualitativas categóricas, né? Porque, às vezes, pô, acho que deixa mais claro que são as categóricas, né? porque você pode ter uma variável qualitativa que, que não necessariamente seja categórica, que seja só de fotômica. então então, acho que fica mais fácil para quem está lendo. Achei que você fez uma aplicação bem interessante dos testes estatísticos, a minha sugestão, talvez, ainda depender do, do, do seu estatístico, que, que se você tiver disponibilidade de usar a nova, para comparar, por exemplo, as médias dos pesos, porque eu vi que é, você teve algumas diferenças com relação ao peso dos seus é, bebês, que talvez se expressasse, para a gente saber direitinho qual foi essa diferença de média entre os três grupos, né, considerando as gestantes que... É, críticas graves e não graves E aí acho que vai ter um impacto interessante tá? é, é, assim, Principalmente nesses assim ó, que ficou assim cresce, que, que, foi, foi, crescimento dentro do primeiro mês que ele, O tempo ficou batendo na bordinha né? Como você falou, 15, 15, 56 Aí talvez se você tiver essa, essa variável Com um o peso separadinho do seu estudo Talvez com testa nova você consiga encontrar essa diferença. tá? eu é... Ah, isso é coisa de quem tem certo toque, sabe? É, por exemplo, tem algumas tabelas suas, você colocou a.. Ah, é... Por exemplo, eu quis na, na, na horizontal. né? Na horizontal, você colocou os diagnósticos, primeiro, segundo e terceiro trimestre Aí na outra tabela, você botou ela na vertical. Eu acho que fica mais fácil para quem está lendo, aí você acostuma a olhar a tabela, vendo primeiro, segundo, terceiro como coluna, aí eu fiquei esperando o resultado dessa mesma coisa. É uma coisa chatinha, mas. É só você inverter, que eu acho que fica mais fácil a leitura para quem está lendo, ver ah, espera as tabelas estão seguindo um padrão. Eu sei que não, é só uma sugestão para quando você for apresentar os seus dados, é, usar alguns gráficos do tipo Blocks que eu acho que vão ficar muito bonitos para sua apresentação. Até mais visualmente é, falando, porque às vezes tabelas... São mais cansativas. Eu sei que você tem um momento de qualificação, não, não, tem, uma, não tem ainda essa obrigação de você estar tá com essa preocupação. As tabelas atendem e mostram com clareza os seus resultados, né? Mas, por exemplo, a sua tabela 11, que tem os escopos, tem fez, comprimido, PC, também fica bem bonitinho fazendo pop-spot ali com pacientes, né? Não grave, grave, crítica. E as diferenças de média, porque a gente já conseguiu ver se tinha algum bebê que foi outline, tanto para o excesso de peso, por exemplo, como ele fez. O SPSS faz isso bem, bem bonitinho, com certeza seu estatístico fez uma análise tão completa, vai fazer isso facinho assim para você. Eu, eu acho que fica, visualmente fica bem legal. Eu fiquei é, bem impactada com relação à escala bem, né? gerar essas mudanças de... Aí, aí uma pergunta de marca. Assim, você, o que você acha que aconteceu aqui para esses bebês? Assim, o que você acha que aconteceu para eles terem esses atrasos cognitivos? Então, é uma coisa que a gente debate muito lá no ambulatório, sabe, Martim? A gente fica assim, será que esses bebês estão sendo vítimas de um isolamento ostensivo e acabaram não tendo muito contato? Né, com, com, com outras pessoas, e acabou tendo um atraso? Né? Então, essa é uma pergunta que a gente tem. Ou, se a gente tem, é, se, se tem... se é algum efeito do vírus mesmo, que eu acho que isso aí a gente vai começar a ter uma resposta, mais a longo prazo mesmo, né? assim, acompanhando longitudinalmente esses bebês. Mas é algo que começou a chamar muita atenção da gente, né? essa questão do atraso de linguagem, né? principalmente. E aí, assim, a gente tem observado que, com a, a, isso isso, o trabalho do Felipe vai mostrar, da Maria Eduarda, que também estão no borne, a gente tem observado que a grande maioria dessas crianças, elas têm se recuperado com a intervenção lá da terapia ocupacional. Né? Então, elas voltam no terceiro, três meses depois, são reavaliadas e boa parte delas tem se recuperado. Entender? Então, a gente não, não, a gente não consegue ainda dizer se esse período, se esse atraso está relacionado com, com a infecção em si ou com, ou com o atraso da. Ou, ou com o isolamento, né? E aí, uma coisa que a gente vai abrir mais uma variável para a gente, quando a gente começar a analisar isso é, num período de idade maior dessas crianças, assim, a gente já está com as crianças fazendo 18 meses agora, né, no ambulatório. E aí a gente tem algumas crianças que tiveram diagnóstico de COVID, né? Então, isso na frente vai... Que tiveram diagnóstico de COVID com um ano, um ano e dois meses, né? Principalmente agora, em janeiro e fevereiro, tiveram muitos, né? Com diagnóstico de COVID. Já teve dia de eu atender oito crianças e seis terem tido, né? Então, assim, a partir de um ano, essas crianças que pegaram COVID depois de um ano, né? Então, vai gerar uma outra demanda para a gente de estudo disso. Né? Então saber ainda a gente e não tem nenhum estudo ainda falando é, certamente né do atraso de, COVID, de, de atraso de desenvolvimento pelo, pelo pelo vírus em si né então uma, uma proposta também que a gente tem de ampliação de estudo seria avaliar o grau de isolamento que essas crianças foram submetidas né então a gente está por aí para a gente tentar achar essa resposta Marta, eu vou até fazer uma parte aqui, porque essa é uma questão importante, né? A gente tem, como o Geraldo apresentou, esse é um estudo imenso, né? O Proudest é um, um estudo realmente muito ambicioso, porque ele pega toda a parte de gestação, de os fechos é, perinatais, o acompanhamento dessas crianças, né? E a gente teve uma dificuldade grande no Browders, que é o grupo controle, né, então a gente não tem um grupo controle bem documentado, a gente não conseguiu, como conseguiu com uma série de fatores, né, nós grupo controle pequenininho, temos, não temos, mas é um grupo controle pequeno, é, pela dificuldade de confirmação das mães do grupo controle de que elas realmente não tinham tido Covid, né, Essa é uma dificuldade... É, muito grande. É, e ficou maior depois que a gente entra agora na fase de é, vacinação, que as mães vão ter sorologia positiva por exposição à vacina. Mas o fato é que é o seguinte, isso isso logicamente não invalida o estudo, né? O vale, estudo é super importante, a gente vai ter a questão do controle, mas essa observação aí, que eu acho que talvez vai ser o principal achado clínico, vai ser esse, né? A gente vai ver como é que vai ser o braço da parte de citocinas, mas... É, é algo que nós vamos reportar, nós vamos relatar, e nós vamos discutir essas possibilidades aí de... O que, que pode ter justificado isso? Lógico que nós vamos sugerir que outros estudos venham complementando, porque eu não sei, vocês são pediatras, devem ter essa vivência muito mais que eu, mas eu vou falar a vivência é, é, assim, de, de filhos de pacientes e de conhecidos que tiveram filhos nesse período, que essas crianças claramente estão... É, parece uma geração toda com um desenvolvimento um pouco é, é, lentificado, e a impressão é essa, né? São crianças que ficaram trancadas com os pais em casas em casa pouquíssimo estímulo fora ali de casa, muitas vezes uma, uma quarentena muito rigorosa, muito restritiva, é isso que o Geraldo falou, a gente está estudando formas de avaliar, né? tentar comparar quem teve um comportamento mais restritivo, outros menos restritivo, mas com certeza isso, esse fator do momento, né, o comportamental deve ter tido uma influência, né, mas, né, vírus estranho, novo, a gente não sabe exatamente, né, tudo o que ele realmente pode fazer. Não, excelente, Geraldo, era mesmo uma curiosidade para saber como é que vocês estão estudando tantos recém-nascidos uh, e acompanhando, o que, que vocês já tinham conseguido mesmo encontrar e dar se tinham observado né, alguma associação. geral é, eu não sentia como, como um estudo gigante, né, isso se deixou bem claro, tem o, tem o braço é, materno, né, o braço da gestante, e eu, você pegou realmente a praça e assim, Natal, mas eu acho que vale a pena você, durante a sua descrição, isso vai cair mesmo na discussão, colocar quantas mães desse, desse grupo de gestantes críticas que foram à obra, e, e assim, por exemplo, tem aqui a gente que tem lá com relação à idade gestacional, a tabela 10, né? Você tem uma diferença, a prematuridade parece que está realmente relacionada às pacientes críticas, e aí seria interessante saber se eles foram prematuros, porque a mãe teve um quadro um gravíssimo e foi interrompido, ou se tinha também algum risco fetal, assim, a, ele tava, entrou em sofrimento... É, fez algum tipo de alteração de fluxo é, e aí a interrupção se deu por questões maternas e fetais porque talvez a gente conseguisse tentar entender um pouquinho se a prematuridade foi induzida pela, pela gravidade materna ou se realmente estava induzindo também um sofrimento do feto, né? Acho que talvez a gente se for possível é, acrescentar essa observação as, uh, uh, fiquei impressionada com essas alterações nas escalas de desenvolvimento né? na MBAS também aconteceu a mesma coisa então acho que, que tem aí uma, uma relação e a gente vai ter que tentar, vocês ter o trabalho de, de seguir e identificar é. Sim, na introdução eu, eu senti, voltando só um pouquinho que eu anotei que estava no meu finalzinho Tento encontrar, Geraldo, alguns dados nacionais. Eu sei que no site do Ministério, quando eu estava fazendo doutorado, eu tinha muita dificuldade de conseguir ver os dados das minhas competências, né? Então, eu fui lá, fiz um questionamento no portal da transparência, eles me mandaram muita informação. E como tá tudo muito recente e forte ainda do Covid, né? Aí, talvez, você pegue alguns consiga disponibilizar dos dados, dados nacionais, assim, com a taxa de prematuridade, porque isso foi dentro do, do, dos dados do Sinas, que a gente talvez consiga fazer alguns cruzamentos. Você coloca dados nacionais também, gerais. Tá? Uhum. Eu acho que é isso. Eu acho que, meu, parabéns demais, geral. Muito feliz de estar aqui com você e vendo a riqueza desse seu trabalho. Viu? Fico aqui à disposição para depois você, né, a gente conversar mais. Tá, mas eram esses pontos, que, essas questões que eu tinha pontuado. É, no ano passado, eu tive um trabalho com a professora Valuza lá do pessoal de, de Ribeirão, é, e a gente só acompanhou o aleitamento das mães que testaram positivo para a Covid. Tinha, foram vários centros, né? A gente lá no HMI participou, coletando alguns dados, muito pouco, perto do porque como você colocou, o Agarrão acabou ficando com todas as gestantes mais críticas, principalmente no começo da pandemia, né? E é, mas nesses dados que pegaram São Paulo, Distrito Federal, Minas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, a gente teve uma taxa de aleitamento, a alta e baixa. A gente estava bem no começo da pandemia e muitas dessas mães não conseguiram manter a amamentação para o sexto mês. E acho que o seu trabalho mostrou que aqui o foi maior viu? Depois eu te mando esse trabalho da Valusa, ficou bem interessante. Legal. Geraldo, quer responder alguns questionamentos? Sim, queria agradecer a doutora Marta pelas observações, né? foram bem engrandecedoras. É coisa que, com o tempo, a gente vai ver não faltou isso mesmo. <risos> né? Então, a questão de, de explicar o conceito de grave, não grave, crítica, eu acho que vai ser fundamental deixar isso claro, né? porque tiveram várias classificações de critério de gravidade, e aí nós optamos por usar o critério da OMS. Né? Então, acho que vai ser interessante deixar isso melhor descrito na parte lá da introdução. Né? É... Eu também... Achei interessante essa parte de diminuir os objetivos secundários, até para eu me comprometer menos com algumas coisas, né? Diminuir um pouco. Eu acho que vai ser interessante. Adorei as dicas da estatística. Né? A estatística, assim, não é algo que eu domine muito, é algo que eu estou começando a engatinhar ali. E aí eu gostei muito das dicas para conversar com, com o pessoal da estatística que me ajudou. né? E... E é isso. Eu queria agradecer muito a senhora. Foi muito bom. Fiquei muito feliz a senhora ter aceitado, né? E, e... vamos para frente agora. Vamos, geral. Fiquei muito contente, Vai ser excelente. Parabéns. Acho que você não poderia ter tido uma sacada de tema tão importante como esse agora, viu? Parabéns. Tá ah, bom, depois a senhora com a doutora Evelyn que a senhora participou aqui. Oh, vou fazer vou, fazer, vou fazer. <risos> Tá bom, tá bom. Obrigada, professora Marta, por suas considerações. Então, a gente vai agregar aqui, acho que algumas, até de, em termos de é, diz, dizer que pediatra tem toque, acho que é uma coisa meio redundante, né? Pediatra tem toque. <risos> <risos> pediatra fez pediatria porque tem toque. Mas, assim, essa questão das tabelas, realmente, né? Olhando aqui, a geral a, geral, a gente precisa, né? Uniformizar a forma de representar isso. Não foi ótimo. Uhum. E, e alguns outros insights que surgiram aqui que a gente é, vai discutir. Então, muito obrigado, professora. É um prazer conhecê-la, né, é um prazer ter um representante da ESCS aqui, nosso grande respeito à ESCS e, quem sabe, fomentar mais parcerias com a ESCS, né? Nós somos completamente abertos. A sala de apoio do pesquisador aqui no HUB e o próprio programa de pós-graduação, completamente abertos a parcerias. Aliás, funcionamos, a nossa filosofia é trabalhar em parceria. Né? Por isso que eu sou Mato e estou aqui orientando o Geraldo, né? que é, que é da pediatria. É. Que eu queria te dar os parabéns da sua coragem da determinação, de pegar a orientação na, na pediatria e na lei, né? No, professor, isso. você nem imagina do que, que eu estou orientando aqui. Então, tem seis <risos> alunos que vão de, de virtópsia até pediatria, passando por obstetrícia, por, neuro, por radiologia, mas, assim, essa, essa situação da COVID, depois eu vou comentar um pouquinho, né, é, no final, ela levou a gente a ter que realmente é, criar, desenhar estudos e colocá-los em prática muito rapidamente, né? Então, a gente tem agora um mês com todos os as, praticamente a semana, com todas as semanas, com qualificações de alunos nessas linhas COVID. Então, é, a COVID trouxe muita coisa difícil, mas também nos trouxe a oportunidade de engajar grupos para estudar, né, e, e assim, todos nós aqui estamos tentando dar nossa contribuição. Então, obrigada, mais uma vez, eu passo a palavra aqui à nossa colega professora Juliana, para fazer suas considerações. Juliana, também muito obrigada, eu, por estar conosco aqui, por ter se disposto a ler o trabalho do Geraldo aqui, e por fazer suas considerações, seja bem vinda Obrigada, obrigada, Alice, obrigada, Geraldo, é um prazer estar aqui. Já estive na defesa de mestrado do Geraldo, né? Uhum. É, e mais uma vez, Geraldo, foi ótimo, sua aula foi ótima, a qualificação também, né? Então, é um prazer muito grande. Então, quando eu recebi o convite, assim, fiquei realmente muito feliz. É uma área que também é bem fora da, né, da minha área de atuação e eu fiquei muito feliz que a doutora Marta fez os comentários de estatística, porque eu não entendo nada de estatística. E eu confesso que a essa altura eu já estou fazendo questão de não entender mais. <risos> O Geraldo ainda está tentando aprender, eu já desisti. Tá? Então, é, não é uma área que eu domine, então, os meus comentários realmente eles não vão incluir muito da parte estatística mesmo. tá? É, por estar dentro do programa, eu já sei que boa parte do que aconteceu aqui foi falta de espaço. tá? E a minha aluna qualificou semana passada e todas as críticas eram as mesmas. Faltavam informações, porque, na verdade, não cabe tudo em 20 páginas. Né? Uhum. Então, muito do que está faltando aqui, assim, muito, né? muito do que eu vou comentar que são poucas coisas, tá? É, claramente, assim, não, vamos tirar isso, vamos enxugar isso, vamos deixar, né? Praticamente, tem só tabela. Né? Tem muito uhum. mais tabela do que texto, de fato. Né? O que ficou interessante, enfim, mas eu acho que isso gera aí alguns ajustes que, é claro, para a tese, né? vocês vão poder, vão poder consertar. Meu primeiro, primeiro comentário, a doutora Marta já fez, que é essa questão com relação à gravidade, tá? Uhum. É que você realmente coloca, coloca graus de gravidade diferentes e eu acho que isso deve ter um critério específico para essa classificação, ou, como a professora disse, falou, talvez vários critérios, eu acho que tem que estar muito claro o que você usou, né? Eu, por exemplo, estou fora dessa realidade, dessas classificações, enfim, então eu acho que Gera esse tipo de dúvida, né? Então, acho que isso tem que ficar mais claro, tá? A outra coisa interessante é que você mandou o documento do hoje com os comentários do Caio. Eu vou te perdoar totalmente, porque na semana passada eu mandei para a banca a qualificação da minha aluna, eu que enviei para a banca e eu enviei com os meus próprios comentários. Mas, mas eu te mandei o PDF. É, mas eu fui mexendo hoje, tá lá os comentários do Caio. Tá? Ah, tá. Mas sem problema nenhum. Uhum. É, concordo que tem objetivo secundário demais, tá? E não sei se você vai cumprir tudo, mas é isso. Você você fica numa obrigação, talvez, de cumprir isso tudo. E eu acho que juntar mais, enfim, né? Não, acho que não precisa ser tão detalhado cada um desses pontos, né? Uhum. Por outro lado, o que mais me causou estranheza aqui foi o número de pacientes que você não menciona em nenhum lugar. Você coloca critério de inclusão, critério de exclusão, mas não deu um N. E aí, e aí qual foi minha dúvida? Tá, eu chego na tabela, eu consigo mais ou menos ter uma ideia desse número, né? Só eu somo ali e eu chego no número mas o que tem na tabela, a metade do seu N é o N total? A gente ficou sem saber. Em né? tá. que ponto da pesquisa você realmente estava, entendeu? Uhum. Porque a gente né, perdeu um pouco desse parâmetro. Né? Se você quiser ir comentando, Geraldo, você fica à vontade, tá? Eu estou anotando, Juliana, tá. que aí não tá te atrapalha. Tá ótimo. É... Bom, é claro que eu vou perguntar o que você quer ver no teste do pezinho. Se tem alguma coisa já é, reportada, enfim, de possível alteração do teste do pezinho, qual que seria, enfim. Eu não consigo imaginar exatamente o que poderia ter aqui. Eu acho que é interessante que você tenha incluído, não acho que tenha tirar, não, mas só queria saber realmente o que você pensou a respeito disso. Né? E aí vem uma dúvida minha, que é com relação ao aleitamento na perna se existe um protocolo recomendado, se aquelas que estão com infecção ativa, elas amamentam, enfim, eu queria que você me explicasse um pouquinho como é que está funcionando isso, porque realmente, uhum. né, como não é na minha área, eu desconheço como que, qual que é o protocolo atual para aleitamento materno em COVID. Tá? A única coisa que eu vou falar na sua análise estatística, Geraldo, assim, no seu item 4.5, é a mesma frase que a doutora Marta já falou, mas a minha dúvida é outra. Você fala assim, as variáveis qualitativas foram associadas quanto ao período. Existe um problema nessa frase que eu não consegui definir se era um problema de estatística ou de português. Porque associadas quanto não está não tá certo, do ponto de vista da língua portuguesa. Tá? Uhum. Mas, por outro lado, o que você está fazendo de fato é um estudo de associação. Então, eu, eu acho que você precisa repensar essa frase e você repete ela de maneira parecida depois, tá? E depois que você, você Alice, e talvez até o próprio estatístico repensassem para ver se essas são as palavras corretas para a gente usar, porque quando, o problema desses testes estatísticos é que algumas palavras elas têm um significado próprio. E a associação em estatística é uma coisa, né? É, é, é um, um tipo de análise específica. Então você tem que ver se o que você foi realmente é um teste que é considerado um teste de associação, tá? Uhum. Para você poder usar essa, essa palavra da maneira adequada, tá? Aqui era a definição da gravidade, né? Tem alguma outra coisa específica. Achei os resultados realmente, assim, bem interessantes. Também me chamou a atenção essa questão do déficit cognitivo, né? E aí, e aí eu vou contar um pouquinho da experiência que a gente tem, né? Com essas crianças, é que a gente está recebendo um número enorme de crianças com atraso de fala, atraso de desenvolvimento, que estão vindo para a genética. Crianças, aparentemente, normais, com um atraso discreto, né? mas que relatam realmente um grau de isolamento muito grande, né? criança que nunca viu outra criança na vida, sabe? Eu hoje, por exemplo, atendi uma criança de dois anos com atraso de fala, que a mãe não levou a criança sequer ao pediatra no primeiro ano de vida. Tá? Então, ela relata um atraso motor, um atraso de fala, mas ela nunca percebeu nada, porque ela não levava nem no pediatra, então ela não sabe referir se já estava atrasado antes. Entendeu? Então, assim, o grau de isolamento realmente foi... Essa criança nasceu em março de 2020, é uma criança que tem exatamente os dois anos da pandemia. Então, ela nasceu e ficou trancada em casa, literalmente, né? então sem acompanhamento nenhum, então eu acho que isso é um fator importante aí, realmente. Né? O quanto que o isolamento prejudicou as crianças de maneira geral, assim, é um ponto muito importante, né? Que a gente... e é difícil de mensurar. Né? Mas a experiência que a gente tem aqui realmente é essa, que parece ser uma coisa muito comportamental, né? mas que é claro que você tem que relatar isso aqui, porque é um achado importante também do seu estudo. Né? Deixa eu ver se eu tenho mais algum. E aí, fora isso, Geraldo, assim, o que eu acho, é, eu queria ouvir de você, então, é, em que ponto que estão as suas análises, né? Se você vai incluir, então, outros pacientes, ou se você só está aguardando é, os últimos pacientes chegarem numa determinada idade, ou se essa parte que você relatou aqui dos resultados, se isso aqui já está de fato concluído, né? É, ah. E aí eu acho que, é claro, na sua tese, como você vai ter, um espaço ilimitado, né, você vai poder discutir um pouco mais das suas tabelas, né, porque a única coisa que eu achei é que, assim, ficou uma quantidade de dados muito grande, né, excelente, né, isso não é, não é um, isso é uma qualidade, na verdade, do seu trabalho, mas com pouco espaço, assim, para que a gente discutisse de fato, para você discutir de fato esses dados, enfim, e fazer os seus comentários, e o que que o que já existe a respeito desse tipo de achado na literatura, né? Para a gente que não está acompanhando a literatura nisso, às vezes algumas coisas elas. Tá, será que isso que ele está achando realmente está assim, fora do que está na literatura? Enfim, ou já é o que foi visto? Tá? Eu acho que as minhas principais dúvidas eram essas mesmo, Geraldo. Joia, Juliana. Muito obrigado, professor. Então, é. Em relação a definir os critérios de gravidade, é algo que realmente está faltando, que vai ser feito. Diminuir os objetivos secundários também concordo, até para ficar mais sólido o trabalho. Em relação ao número de pacientes, o que, que acontece? Há ainda alguns pacientes que vão ser incluídos, né? Porque a gente pegou os bebês que, que, que entraram no estudo até dezembro de 2021. E eles vão completar seis meses, agora maio e junho, né? Então, tem ainda alguns pacientes para serem incluídos. São menos, não deve passar de, de, de 15 a 20 pacientes, né? porque no decorrer da pandemia o número de, de pacientes foi diminuindo, que entrou no ambulatório, né? principalmente porque a gente também não tinha mais condição de, de, de abarcar mais pacientes. Né? Então, o número... É, é... Eu devia ter colocado os que, os que já estão, né? mas eles ainda têm um, uma margem para entrar no estudo. Né, uhum. vai entrar ainda mais alguns. Né? O teste do pezinho, a gente colocou o teste do pezinho por qual motivo? Né? No início, a gente começou tirando para tudo quanto é lado. Né? Então, assim, primeiro, o objetivo era ver se tinha alguma, tra alguma alteração que pudesse ser mais frequente, e aí não teve nada de alterado. Né? Então, assim, teve, teve é, a incidência de, de deficiência de G6PD, foi igual, era na, na população normal, né, a incidência de hipotiroidismo congênito, a gente tem um bebê que teve hipotiroidismo congênito, que fica também próximo da população normal né? aí a gente pegou como avaliação quantitativa a dosagem de 17 hidroxiprogesterona, porque podia estar relacionado ao estresse materno então teve um, ob... teve um caráter mais objetivo a análise de 17 hidroxi, mas a ideia inicial era assim ter esse dado para ver se estava tendo alguma coisa diferente mas realmente a gente não observou é, eu acho, Geraldo, que talvez, eu acho que se você realmente mantiver isso, que você não encontrou nada, talvez o teste de pezinho possa ser considerado no seu critério de exclusão. Ah, entendi. Sem alteração no teste de pezinho. Se você exclui o síndrome, você excluiu né doença infecciosa, etc., isso seria uma maneira de você excluir outras doenças metabólicas que poderiam dar alguma alteração no início do movimento. Tá? É então, a minha proposta seria essa, tá? Uhum. Claro que você vai excluir, aí pelo que você está me falando, sei lá, dois pacientes, talvez. É, uhum. Entendeu? Mas, assim, talvez seja importante, né? Você acha que valeria a pena G6PD, eu não excluiria, não, tá? É, era isso que eu ia te perguntar. Não, não. <risos> então, tá. G6PD, acho que você não precisa excluir, mas se tiver alguma outra coisa, enfim, eu acho que você talvez deva considerar. Certo. Tá. tá. E é, em relação à amamentação, né? Então, a mãe que está infectada, ela também ela é orientada a amamentar, né? Então, é, tem os critérios de, de, de manter o distanciamento, de lavagem das mãos, de uso de máscara de proteção, de higiene da mama, mas elas também são incentivadas a amamentar, né? Porque, agora, fazendo uma parte até da discussão aqui, por que eu acho que as críticas tiveram um resultado pior, né? pela condição clínica delas mesmo, né, pelo fato de não estarem bem clinicamente, aí acabou que que não conseguiu amamentar no início. E esse período inicial da amamentação é fundamental para manter o sucesso, né? Então, a maioria dos casos foi relacionada a isso. Eram mãe que, mães que realmente estavam em quadros mais graves, né? E as mães que estavam em quadros mais graves eram os quadros agudos, né? Que estavam infectadas no momento do parto. Né? Então, não era o fato dela, se ela tivesse, com, com diagnóstico de Covid, mas ela tivesse bem, conseguindo manusear a criança e tudo, ela poderia amamentar. né? Pelo menos essa foi a proposta da, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Organização Mundial de Saúde, desde o início da pandemia. Né? E é... vou, vou repensar realmente a, a frase que, que, que você citou, Juliana, eu acho que, que realmente tem que ficar lá mais claro mesmo, na questão lá da estatística. Vou conversar com, com a estatística, que me ajudou, e com, com a professora Lícia também, para gente, a gente avaliar. Né? É, e Igual eu comentei com a professora Marta, em relação aos atrasos né, de desenvolvimento, né? eu acho que assim, um, um dos passos de seguir a, essa análise na pesquisa é a gente criar um parâmetro de avaliar o isolamento. Né? Eu acho que o isolamento teve um impacto bastante importante nesse, né, é, nesse processo né, do atraso de desenvolvimento. Né? E aí, assim, vai ser importante a gente avaliar até, até quanto tempo ela manteve o isolamento, como que está. E agora, com o isolamento diminuindo, será que essas crianças que estavam atrasadas, elas estão se recuperando? Né? Então, isso tudo... É interessante para a gente analisar. É, o Geraldo, e apesar de você dizer que você não tem um grupo controle, você não é pediatra só dessas crianças. Então, assim, é claro que é difícil você colocar na sua tese a sua vivência como um controle, mas você tem essa experiência, entendeu? Uhum, né? Você está vendo isso com outro olhar no outro grupo. Uhum. Né? Ainda que ele não seja totalmente um controle, mas você fala assim, não, aqui eu estou vendo que está diferente, qual é, que é a sua percepção disso? eu acho que isso também é importante, sem gerar um viés, né? mas que isso possa te direcionar para como pensar esses dados mesmo, entendeu? Uhum. Certo, é uma, é uma boa sugestão, Juliana. É, a gente tem no um estudo, assim, é, 19 controles, né? e, e a gente... Debateu bastante se nesse primeiro momento a gente utilizar esses 19 controles e tudo mais. Mas é, eu, uma, uma sugestão que eu, que eu posso pensar seria fazer uma análise contando com esses 19 controles, né, ver se, ver se vai ter alguma diferença também, que possa a gente começar a justificar isso de uma outra forma. E aí, Geraldo, apesar de eu não entender nada de estatística, eu vou te dizer que qualquer estatístico, qualquer trabalho que você mandar vai dizer que 19 é um número ridículo perto dos seus 300 aí. Uhum. Assim, eu não preciso nem entender de estatística para alguém te dizer isso, né? Uhum. Então, é, não sei se isso vai, se isso vai ajudar realmente. Uhum. Sabe? E, e não sei se, assim, ainda mais para um dado, assim, que é a gente está discutindo algo que pode ser comportamental, eu acho que aí o 19 ele fica né, menor ainda em relação aos outros, entendeu? Entendi. Eu não a... sei se é isso que vai te ajudar, não, sabe? Eu acho que essa percep... a discussão da percepção talvez ela seja mais importante. Sim. A gente... E tem os dados da, várias... da literatura pré-pandemia pré também, isso, né? Isso. A gente tá, discutiu isso, Juliana, de várias formas aqui, porque eu, eu sou da mesma visão, né? A gente vai ter uma análise estatística agora, que é diferente, então a gente está com a parceria com a o FMG para fazer uma análise de deep learning, né? e eles têm outros métodos de análise diferentes da estatística tradicional, mas a gente imagina isso, né? que a gente tem um controle muito pequeno por essas dificuldades aí, é, mas, mas que eu também acho eu, eu, eu na minha primeira avaliação de discussão com o geral, eu acho que a gente vai tirar esse controle, nós vamos, nós vamos simplesmente descrever a nossa coorte, o que já está ótimo porque não existe nenhuma outra coorte desse tamanho no mundo com essas características uhum. então isso aí já está ótimo é, o que a gente vai depois comparar com a população aí o que a gente vai ter de outros estudos realizados no mesmo período, se a gente vai usar o pré-pandemia, se a gente vai usar essas próprias crianças como controles, separando de acordo com o grau de isolamento, aí isso é uma outra discussão, né? Uhum. Geraldo, mais alguma observação para a professora? Não, acho que eu te respondi, né, Juliana? Acho que sim, Geraldo, acho que, foi, acho que você respondeu tudo, eu tenho alguns comentários no texto, posso te mandar depois. Obrigado. Mas são coisas muito poucas, realmente, né? E aí, parabenizar você pelo trabalho, que vocês tenham todo o um sucesso aí daqui para frente no que está faltando. Uhum. E eu vou te fazer só mais uma perguntinha, que é o que, que vocês vão pesquisar naquele licor materno? Que ficou uma então, coisa um pouco misteriosa só. Então, aqui, a história do licor materno foi assim: a gente fez uma parceria com o pessoal da, da Universidade de Kaiserlautern, na Alemanha que eles iriam fazer uma análise de... A gente tem um estudo dentro da, do Proudest, que é a avaliação de olfato das crianças. Né? E aí, é, eles começaram a interessar por esse estudo. Aí, nisso, o professor de lá, ele que é da área de psicologia, ele, ele sugeriu a gente fazer uma reunião com o pessoal que era da área de biologia molecular. Né? E aí, eles vão fazer uma análise de proteínas. Né? Eles já até fizeram uma parte... Né? agora eu estou terminando de ajustar os dados clínicos para mandar para eles também, para eles ampliarem a análise que eles fizeram, entendeu? Mas é uma análise de proteínas mesmo depois eu te mando para você ver também, acho que você vai gostar está ah, ótimo, Geraldo, uhum. obrigada mais uma Não. vez pelo convite, parabéns você, Alice e toda a equipe que é enorme né? uhum. todos que estão aqui assistindo também parabéns aí a todos Obrigada, Juliana, muito obrigada pelas considerações, né, é, vamos levar todas, assim, né, Geraldo Anotou também, vamos levar tudo aqui em conta para nossa, é, para aprimorar esse estudo. E eu queria agora, então, passar para os, é, porque eu acho que a professora Carmen, que é soplante, não está presente, eu pelo menos não, não encontrei aqui, se ela tivesse eu abriria também aqui para umas breves observações dela. É, então, vou fazer os meus, as minhas considerações aqui como presente da banca. Primeiro, sobre o Geraldo, né? O Geraldo é um aluno que está concluindo a sua qualificação de uma forma brilhante, como eu falei, é uma qualificação, né? A gente tá, tem muito tempo para defesa, a gente tem potencialmente quatro semestres, é, então ele tem dois anos, é, é um aluno muito maduro, é um aluno que tem, assim, é, pouco, muito autônomo, é, toma as suas decisões, vai atrás das parcerias, né? como ele mostrou, a gente está com parcerias super interessantes, importantes, algumas dessas parcerias, né, eu acho que vão realmente alavancar aqui o estudo, eu, eu especificamente estou com uma, uma, uma, uma, digamos que uma expectativa muito grande com relação à parceria com o pessoal da UFMG, o Laboratório de Inteligência Artificial, a gente tem um banco gigantesco, a gente vai ter dificuldade de analisar tudo por estatística tradicional, eu acho que essa parceria é, vai ajudar muito a gente a enxergar alguns fenômenos que talvez a gente não enxergasse de outra forma. Então, o Geraldo foi atrás das parcerias, foi atrás de organizar o material, foi atrás de enviar o material, tudo isso é complexo, né? Lembrando que, que assim, nós somos uh, clínicos, né? E assim como eu também, o Geraldo é um médico de assistência, então nós não somos médicos de bancada, nós somos... De assistência de pesquisa clínica, então, é, sentar ali para organizar material é algo que requer né, do aluno uma dedicação muito grande. É, então, assim, Geraldo é um aluno que, assim, é, é, eu já peguei ele muito evoluído, né? então, eu já era um aluno, assim, muito, muito. Meu filho de 12, de 13 anos, gosta de usar um termo diferenciado, né? Então, assim, é um diferenciado. Então, é, ele, ele já estava muito é, maduro, mas claramente amadureceu ao longo desses dois anos, né, nessa jornada até agora. É, eu acho que o trabalho que ele traz, né, que é, é, é, é, pertence a um estudo muito maior, é, é um trabalho que vai trazer uma informação inédita, de grande importância, e a única puxão de orelha que eu dou nele é porque a gente precisa publicar esses dados clínicos logo, a gente tem muita coisa para o doutorado, a gente tem agora, vai começar a parte de citocinas, como ele citou ali, né então a gente está com a análise de citocinas, que vai dar outro trabalho belíssimo, belíssimo, inédito, é uma outra parceria muito produtiva com a Fiocruz, é ele, ela, por si só daria o trabalho que precisa, mas eu acho que a gente tem que publicar esses dados clínicos, essa descrição dessa coorte o mais rápido possível, né, então o nosso foco agora, passada a qualificação, é isso, esse dado não é. pode ficar aqui dentro, né, a gente já fez umas reuniões com outras universidades para parcerias internacionais e toda vez que a gente apresentou, a gente vê claramente né, o deslumbre dos outros grupos com a riqueza dos dados, então a gente precisa publicar já essa parte clínica. É, eu queria agradecer e congratular o, a, tanto a Marta quanto a Juliana, já agradeci por participarem aqui, por contribuírem, com seus comentários, nós vamos levar tudo em consideração. Parabenizar o nosso programa, né, Juliana, de pós-graduação em Ciências Médicas, é um programa que vem crescendo muito e é um programa, é, a qualidade desses trabalhos que estão sendo feitos aqui, eles refletem a importância e a consistência do nosso programa, né? Capitaneado pela professora Laila, a professora Laila fez um esforço hercúleo para que essa leva de alunos aí, né, nós tivemos 16 alunos do hospital entrando numa seleção é, excepcional que aconteceu durante a pandemia, quando a maior parte dos programas estava parado, a gente estava a toda, né, com, com essa, uma, uma, uma, foi uma seleção extraordinária para que entrasse esses alunos, então é, eu tenho uma gratidão muito grande pela professora Lara por ter permitido que a gente é, seguisse com esses trabalhos aí e esses alunos entrassem na pós-graduação. Parabenizar o grupo, né? Aqui é um grupo imenso, estou vendo várias pessoas aqui hoje aqui assistindo a gente que pertencem ao Proudest, né? Então a gente tem aqui praticamente a assistência toda, né? A Lei, do Felipe, a Alisandra, a Duda, é, é, eu vi mais, tarde, mais, mais cedo aqui alguns outros, né? Então, assim, a gente tem um, um, um grupo do Proudest aqui e, particularmente, são muitas pessoas para nomear, né? A gente tem hoje quase 50 pessoas direto ou indiretamente colaborando no Proudest, mas eu queria agradecer muito o Cleandro, o Cleandro é, que é um reumatologista, meu colega é, a, aqui da, da, do HUB, que é também aluno de doutorado do programa, é, o Cleandro ele teve um insight maravilhoso, o um estudo vem dele, né? ele fez a proposta, a gente estava desenhando, a gente se propôs, né? O hospital é, propôs a criação de uma de uma linha de estudos em Covid durante a pandemia, foi, foi também uma coisa, assim, uma sacada grande do hospital, então nos chamou, convidou eu convidei o Cleandro para a gente estabelecer, vamos fazer um comitê de para levar pesquisas adiante. Começamos pesquisas, a gente desenhou estudo em todas as áreas. E aí o Cleandro me ligou um dia. Domingo à tarde, fosse falou assim: por que, que a gente não faz um estudo para avaliar a gestação, é, parto e desenvolvimento no Natal? E assim, então o Cleandro desenhou, rascunhou esse estudo, aí liguei para a Lisandra, depois para a Geraldo, falei com o Zaconeta, e aí o estudo foi adiante. Mas é uma. É, o pai desse estudo é o Cleandro, então, assim, é, eu tenho uma, uma admiração enorme, né? Ele. ele é, é uma, atualmente um aluno, mas tem já né, há muito tempo um de professor, né, Geral? E Com é o nosso, nosso estatístico mora aqui, né? Tem de estatística. Ele, ao contrário, Juliana, eu também não sou tão fã da estatística, mas o Cleandro é um especialista em bioestatística, sabe? Praticamente o um biostatístico. Então, é, é bom saber. É uma, é uma parceria muito, muito legal. E assim, e esse time todo, né? porque conseguir manter né, esse estudo, como todas as outros, as outras linhas, né? a gente tem linha em, em é, é, afastamento laboral, a gente tem linha em saúde mental, doença cardiovascular, eu vi que o Alexandre estava aí mais cedo, é, a gente tem estudo em doença reumática, a gente tem estudo em, em necrópsia, a gente tem estudo em praticamente todas as linhas do conhecimento ao mesmo tempo, mas eles foram montados e, e colocados em ação e em quatro semanas esse estudo estava rodando, né? foi desenhado, submetido, aprovado e começou a ser tocado, então é, é realmente uma, uma coisa fantástica, eu tenho muito orgulho desse time, de como as coisas estão evoluindo e tenho certeza do que ainda vai vir aí adiante. Tem que parabenizar, agradecer muito uma equipe também que é, está que entrando e que vai fazer um salto quantitativo, que é do professor Lindo. né, então a gente tem um outro estudo grande em, em paralelo a esse, que é o Target, estudo de biomarcadores em Covid, né, que tá, tem tido resultados fantásticos, e agora a gente começa também a estudar os biomarcadores do Proudest, então, assim, o Olindo, o Laurence, o Matheus, a Carol Camp, que estão entrando aqui, eles vão levar essa, essa análise, que por enquanto a gente está na parte clínica, né? Eles vão levar a um outro patamar e a gente entendendo em termos de, de mediadores tudo o que aconteceu e, é, nessas, com essas mães e acontece com essas crianças. É, é, um, é um orgulho, uma oportunidade de orientar esse trabalho, né, e assim, sou muito feliz pela confiança de, de, de colegas que são de outras áreas do conhecimento, não na medicina, mas de outras áreas do conhecimento, e o que eu posso fazer é agradecer enormemente ao Geraldo pela confiança depositada, né, de me, me escolher para ser orientadora, Parceira nessa, nessa trajetória aí. Então, alguma, assim, como eu falei, nós vamos considerar todas essas sugestões, em especial essa questão de classificação, é algo que está sendo recorrente. Isandra está aqui já nos ouvindo, qualifica daqui a pouco, é algo que a gente tem que deixar muito claro e alinhado, né? Porque o momento da infecção, né? Então, o momento em que aconteceu a infecção, primeiro, segundo, terceiro trimestre, ou o que a gente chamou de agudo, que, né, que é no momento ali próximo ao parto e a classificação de gravidade são coisas distintas. Eu acho que isso que a Marta e a Juliana sentiram falta, é, que para nós que estamos ali dentro está claro, mas que a gente tem que trazer de uma forma mais clara. É, quando a gente organizou o material para envio para o né, para o Grupo de Inteligência Artificial, acho que a gente fez isso de uma forma mais clara. Então, acho que a gente é, também tem que fazer isso aparecer aqui nos nossas, nas nossas produções. Então, dito isso, eu vou pedir para que o Ricardo é, leve a gente magicamente lá para a sala de recesso. A gente vai sair para a sala de recesso para discutir e daqui a pouco a gente volta para essa sala aqui, tá bom? Aproveitar para agradecer a todo mundo que está aqui, né? A Leida, Felipe, Lisa, Duda, Rodrigo, né? Eu tenho que agradecer muito vocês, não só o Fátio está aqui, o tanto que vocês me ajudaram, me ajudam na pesquisa, né? Todos vocês, sem exceção. Muito obrigado. Não estou te ouvindo. Ah, Liz, eu acho que, que, que, tem, que o Ricardo tem que liberar o som de vocês. Acho que ele não... Tá ouvindo, amigo? Agora eu tô te ouvindo. Ei, arrasou! O que isso? Vai lá! Tieti, Tieti, foi o primeiro, arrasou, foi muito bom. Ah, não vejo a hora de acabar. É, nossa, mas você foi super bem, não tremeu, né, tudo foi, foi. Não, não viajou, nossa, não entendi tudo de todos os assuntos, arrasou. Não ah, teve, é, é, é, teve, Ah, um pouquinho, Uau. né? Não teve, não? Não, não deu para notar. Se tava, tava tudo para dentro, ah, que, que pra é gente verdade. aqui não tava nada. Ah. Foi muito bom, e a professora Alice, é só um elogio, né? Ah, ela, ela é muito. Ela, ela, ela, ela, assim, ela não é... deixa a gente deixar a peteca cair, né? É. Mas é, então. é, parabéns para você por ter sido o primeiro, né? que primeiro Houve mais, né? A gente aprende com isso. Exatamente. Obrigada, parabéns. É. Uhum. Uh, na, hora que, na hora que eu estava passando, é, revendo as coisas hoje, eu peguei falei assim, gente, eu não escrevi. A classificação grave, não grave, crítica. Vai ser isso que o povo vai adorar falar. Você pensou não. nisso? Eu não pensei, é engraçado, eu pensei, né? Eu, não, eu pensei hoje. Eu falei assim, agora não dá tempo, vou mexer na minha apresentação, não. É. Não, muito bacana, ficou muito joia. E eu ri demais com a, com a coisa do Caio. Eu falei, meu Deus! Eu passei para quero que o Caio faça comentário na minha, agora vai ter que fazer de todo mundo. Eu, no, na hora que eu fui mandar como, é, a Duda também leu para mim e me mandou as coisas aí assim, eu conseguia pagar os da Duda e eu achei que eu tinha pagado os do Caio também e aí não aí foi era para ter ido de todo mundo, Duda sem é, de Caio e tudo mas ficou lá o de Caio Deus é... é mais que o meu, foi tudo vermelho ainda bem que eu pus bem vermelhão oh. <risos> mas adorei, ficou ótimo, né? E é uma é. etapa que a gente passa, né? Nossa. E você sim, já está escrevendo os artigos? O artigo? Então, tem um artigo que, que o Felipe e Duda estão escrevendo, que é um artigo de desenvolvimento, lá com, com o pessoal da Carol. E, e eu vou escrever essa parte, principalmente, da BEM, da, da, da, da NBAS, entendeu? Que eu vou escrever com Rosana. Então, assim, só que Rosana tem todo um processo, que ela é top na estatística também. Né? Hum. Então, eu tive que ir lá com o banco de dados com a Rosana, entendeu? Revei o SPSS todo. Então, assim, uhum. eu, aí eu já aprendi a fazer as anovas todas. Ó, então, oh, que legal! Aí, aí, eu vou começar... Gente. O quê? Não, vou ensinar. Eu Você falei, falei com o Felipe outro dia, falei assim, toda quarta eu vou para casa de Rosana à tarde, eu fico lá só estudando estatística com Rosana, Gente, eu amei. Eu cheguei, eu cheguei lá querendo já escrever o artigo. Eu falei assim, não, primeiro a gente tem que fazer as análises. Eu assim tá bom, Rosane. então vamos. Que coisa linda, gente. o Felipe então, não vamos. tá conseguindo falar, tá te dando parabéns aqui. Você sabe tá, que, que eu Torce igual a gente. Mas se a professora Juliana Mazel não, não sabe, né, estatística, eu fiquei com uma leve paz. <risos> também, quem somos nós, né, Muda, para saber isso, estatística. Isso. Nem lembro, aqui obrigado, você também, Deus. você viu. É. Na, na minha dissertação do, do doutorado Na hora da defesa ela, ela, ela tem um jeito de falar muito direto e limpo né? Aí ela falou assim Geraldo, esses negócios de genética Que você pôs aqui no seu trabalho, você pode apagar Porque você colocou isso aqui só para me agradar E não me agradou Ai, que forte <risos> Então assim, isso aqui não tem nada a ver Com seu trabalho, eu gostei do seu trabalho Sem essa parte de genética aqui Legal Ai, ai e realmente tem muita coisa, né? Foi difícil colocar em 20 páginas? É difícil, é difícil. Eu tô com essa dificuldade. Porque, assim, é, eu peguei aquele lá da menina de, de que ela mandou de, de modelo... Da Larissa. E, e aí, assim, tava eu, eu, eu tinha muito mais coisa para colocar, né? E aí eu fui cortando, deixei a introdução bem pequena. Entendeu? Eu também deixei tô com essa a dificuldade, coisa. porque ela manda muito material, né, Ami? É. Então, o nosso vai dando muito material Muito é, Vamos lá, vamos ver Agora eles ficam lá na salinha Comentando Explicando, o Geraldo está muito bom Nossa, foi ótimo, parabéns Vai tudo bom, ótimo Nota 10. <risos> e o Rodrigo está assistindo aí também, amigo? Rodrigo está. Rodrigo é... Parceirão, né? Parceiríssimo. Quando eu vejo aqui o... Às vezes eu entro na tabela, né? E aí já voltamos. Deixa a professora Marta voltar. Então, Geraldo, o que, que você acha? Você está na expectativa aí, Geraldo? Estamos na expectativa, saber como é que foi a, a fofoca. Ó, a decisão da banca, por unanimidade, foi por aprovação, tá bom? Tá aprovado Obrigado. na sua qualificação, palmas para o Geraldo aqui, que foi muito, muito bem. É, e aí, Geraldo, eu vou pedir é, para você fazer suas considerações aqui, finais aqui, Antes da gente partir para a parte do, do encerramento. Tá joia. Primeiro, é, eu gostaria de agradecer a contribuição das membros da banca, foi muito importante para mim, né? E queria agradecer para todo mundo que me ajudou a chegar aqui, né? E, assim, fazer o doutorado sempre era um sonho que eu andava de ano e apareceu a oportunidade, né? Eu não conhecia a professora Lícia, eu conheci a professora Lícia já tinha quase um ano que a gente estava no doutorado, a gente só conhecia por conversa de vídeo, aí tem pouco tempo que a gente se conheceu ao vivo. E eu cheguei à professora Alícia graças à Lisandra. A Lisandra é uma parcerona, né? Aí o dia que a que, que Lisandra me contou, era uma quinta que ela me convidou, era uma quinta-feira. Quinta-feira é um dia que eu dou plantão e sobradinho, assim, loucura total, né? Porque a messe é grande, os operários são poucos. E a Elisandra me ligou, falou assim, assim, não, eu quero, eu quero. Aí minha colega fica aqui, a reunião era e meia, né e, e meia, de sair, passar o plantão na, em Sobradinho, chegar na Asa Norte, falei assim, já vou chegar na reunião atrasada. A minha colega estava comigo, ficou super empolgada, assim, não, vai embora, se prepara para a sua reunião, que eu passo o plantão. E aí deu tudo certo, eu conheci a professora Alice o Cleandro, que é... O Cleandro é um co-orientador também, né? é, é muito bom lidar com ele, queria deixar o agradecimento aqui registrado, né, e eu não daria conta de fazer esse trabalho sem o Felipe e a Maria Eduarda, né, porque sim, tocar um ambulatório que tem lá 294 crianças já no ambulatório, né, esses crianças, agora que as consultas estão ficando mais espaçadas, de seis em seis meses, praticamente, mas no início a gente tinha consulta praticamente mensal, né, então chegou o dia da gente atender 30 e tantas crianças no dia do ambulatório, a gente teve que ampliar o ambulatório, né? Aí, com o passar do tempo, a gente conseguiu umas das ajudas, outras ajudas saíram, né, então eu queria agradecer também a, a, a Júlia, que também é pediatra, que ajudou a, a, a iniciar o, o mais um horário de ambulatório, né, os residentes que, que ajudam também no ambulatório, principalmente os residentes do Hospital de Sobradinho, né, então, eles... Até uma colega minha, preceptora, participou um pouquinho da apresentação, ela assistiu, a doutora Flávia, né? Queria agradecer o Rodrigo. O Rodrigo é meu aluno de PIPIC, né? O Rodrigo está até aqui participando. O Rodrigo, ele praticamente é o gestor do banco de dados. Ele é muito fera na, na questão da, das planilhas e tudo, que sem ele a gente também não teria dado conta, né? Ele é muito prestativo, ele me ajuda, ajuda a Lisandra... Com as planilhas, as planilhas ficam lindas, coloridas, automatizadas, tudo graças ao Rodrigo, né? porque se fosse depender de mim lidando com a planilha, ia ser, eu, ia, eu não ia conseguir fazer mais uma planilha de hoje. <risos> então, o Rodrigo também me ajuda bastante, né além dos outros PBICs que participaram do ambulatório: o Lucas, a Cecília, o Beto, a Vitória, a Isabela. Né, também são parceiros muito importantes né? tem, tem Denise, que é uma técnica de enfermagem Que ajudou a gente também muito na pesquisa Ajudou na coleta dos materiais biológicos Na conservação, na identificação Para a gente fazer os transportes né? Porque até aprender a identificar uma amostra Era um processo né? Eu nunca tinha feito aquilo Então a gente fez de um jeito Depois fazer gente de outro Para mandar para mandar a Alemanha Mandar para a Fiocruz então, a gente teve vários apoios. Né? Então, na concepção do projeto, teve os professores da, da medicina da criança e adolescente, né? que tem a professora Karina, que também ficou aí um tempo, o professor Alfredo, o professor Luiz Cláudio, que também ajudaram a gente na elaboração do projeto. Né? Então, assim, se eu tivesse, tem, tem, tem as meninas lá da GO que também nos ajudam, a Leida, que é psicóloga lá, a IACRA, que é enfermeira, que também estão desenvolvendo trabalhos delas de mestrado dentro da pesquisa. Né? Então, assim, todo mundo... E não posso esquecer do pessoal da terapia ocupacional, a professora Carolina, né? e a, a Pablina e a Vanessa, que são terapeutas ocupacionais, elas aplicam as escalas, né? que, assim, é de uma riqueza enorme né? a, a, o trabalho que elas fazem. A professora Rosana também, que é neuropsicóloga, que me ajuda muitíssimo. Né? Assim, para eu entender minimamente dessa estatística do que eu estou falando aqui hoje Foi graças, assim, principalmente, ao ensinamento que Rosana me dá Na maior disposição do mundo, maior empolgação do mundo E deixa eu ver quem mais eu gostaria de agradecer Queria agradecer também a professora Chalita né? Que ela fez a avaliação oftalmológica de quase 200 crianças né? Um dado também que a gente pretende colocar na tese, né? não teve nenhum achado significativo do ponto de vista oftalmológico, mas assim, ela foi super solícita, ela fez os exames todos na clínica dela, com uma equipe de oftalmologistas voluntários, eles fizeram três dias de voluntariado lá, e atenderam mais de 200 crianças, fazendo uma avaliação oftalmológica completa, então assim, é muita gente contribuindo com esse estudo, né? tem professores professor Zaconeta, da obstetrícia, que também ajuda a gente bastante. Eu queria deixar um agradecimento muito especial para a professora Lícia, porque a professora Lícia não deixa a peteca cair, não deixa a nossa autoestima baixar. Cada orientação que a gente chega, assim, todo mundo, eu, o Caio, o Caio é professor, né? Eu vejo assim, eu não queria ser orientado por você, porque, ah, <risos> porque você descasca seus alunos, né? E assim, eu volto das reuniões com a Lícia sempre muito feliz, porque eu fico assim, vai dar certo. Vai dar certo, porque ela tem essa capacidade de, de conseguir que a gente produza o nosso melhor, né? Então, era isso que eu queria deixar registrado, esse agradecimento especial a todo mundo, né? E esperamos continuar caminhando aí para a gente atender os objetivos aí finais disso tudo. Geraldo, você, eu disse para a Juliana e para a Marta, e falei aqui também, né? Mas assim você é um aluno assim, muito fácil de ser orientado, porque você é um aluno muito proativo, muito independente, muito inteligente. Né? É, e assim, mas aqui a gente tem realmente, como você citou, e deu para ter noção do número de pessoas citadas, é um grupo. Né? Aliás, tudo o que a gente tem feito, a gente tem feito em grupo. Não tem, tem dois ou três trabalhos só dessa leva aqui, que são trabalhos individuais, mas assim, o restante é sempre um trabalho de um grande grupo que. Esse e o Target são dois trabalhos imensos de grupos, né? Então, assim, eles não funcionam... A, a cada um de vocês está levando um pedacinho mas eles só funcionam porque o todo está né, tá acontecendo, e, e um pedaço depende do outro. É, e aqui é um grupo de alunos, assim, alguns estão sob minha orientação, alguns são, estão sob a orientação é, é, do professor Alex, a, a, a, a Alexandre, então nós temos orientadores diferentes, mas todo mundo está trabalhando na mesma vibe, para a mesma coisa, e eu acho que isso é uma característica importante da pesquisa, a gente aprender que, sobretudo, em cenários em que não há abundância de recursos, como o nosso, né? e eu estava explicando para as professoras que todos nós somos da assistência, né? todos nós atendemos, como você disse, né? é, a mesa é grande, os operários são poucos, nós somos os operários da assistência ali, e a pesquisa entra como uma coisa realmente é, voluntária, uma coisa que a gente gosta muito de fazer, mas que não é ali, né, o nosso principal, nós somos assistencialistas e gostamos disso, né, nós gostamos de, de assistir mesmo a população. Então, assim, eu, eu, eu acho que é, você chegou, chegou aqui, vai chegar muito mais longe, né, é, eu sou otimista mesmo, viu, eu sou, eu, eu, eu, eu sou bailarina, e lá no Balé meus colegas gostam de mim, porque pode estar tudo horrível, e falo falo, gente, a gente está ótima, <risos> <risos> ninguém caiu, ninguém, está ninguém... todo mundo lindo, tá, então assim, eu acho, mas eu acho que a gente realmente está indo muito bem, eu acho assim que a gente tem falhas, é óbvio, né, mas nenhum estudo é perfeito, e eu não tenho complexo de vira-lata, que a gente acontece na ciência brasileira, eu acho que a gente está fazendo uma coisa muito legal, muito grande, e a gente fez num momento de muito, muita dificuldade, vai sair muita informação bacana daqui. E, e além de todo mundo que ele parabenizou aqui, que merece parabéns também, eu quero parabenizar o Caio, porque é, as coisas só acontecem porque você tem que ter um apoio incondicional A professora Juliana pegou os comentários dele na versão do hoje, mas a gente só consegue fazer uma, um, um mestrado, um doutorado, né se a gente tem apoio em casa. Né? É. Uhum. até hoje eu só vi uma pessoa que eu fui na defesa e que ela falou assim, eu fiz apesar da minha família, eu, eu, <risos> todo mundo fala assim, eu fiz porque a minha família estava aqui comigo, me apoiou, é, é, me deu tempo, né, me estimulou e é isso aí, então a família é essencial aqui, eu parabenizo também, sua família aqui porque é, ninguém chega... É, só consegue produzir o um material com essa qualidade, se tem tranquilidade, se tem estímulos, se tem apoio. Então, assim, depois desses parabéns e, e você está aprovada a qualificação, seguimos agora para as próximas etapas, né? Produção dos artigos, outros artigos, aí nós vamos ter uma chuva de artigos, né? Que tem muito material, e aí a defesa. Talvez esse ano, talvez o ano que vem, nós temos tempo, né? Nós temos dois hum. anos é pela frente, vamos fazer nossas publicações e seguir com essa linha de pesquisa. Então, gostaria de encerrar agradecendo a todos aqui, mais uma vez ao Ricardo, né, que, que faz tudo acontecer aqui de uma forma mágica. Ricardo, muito obrigada. E que deu até uma sugestão para você aqui, Geraldo, depois eu vou lhe passar aqui. E mas, até a próxima, então, qualificação. Tá? E eu espero contar com a Juliana e com a Marta aí, mais para frente, na defesa do Geraldo. Tá? Se Deus quiser. Então, assim. um abra... ah, não, pera aí, vamos fazer uma foto. Pera aí, fazer, fazer uma foto e fazer um print aí bonito. Todo mundo sorrindo aí, ó, olhando para frente x. Aí, pronto. gente, muito obrigada. Fiquem bem, até a próxima então. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Parabéns, geral. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. tchau.